Do mundo frame, tudo bem com vocês? Helena passando por aqui para mostrar as nossas próximas etapas da obra, o que, que a gente está fazendo. Olha que legal! Nosso radia é todo pronto com contrapiso. Vocês lembram que a gente fez contrapiso? Hoje é dia da gente assentar é o piso cerâmico. Ah, pois é, tô colocando o piso cerâmico antes da casa e qual que é a vantagem? Muito menos tempo assentando a cerâmica, muito menos recorte, muito mais fácil. E não tem problema. Então o que, que a gente tem aqui? Jurendi tá botando a cerâmica E se vocês verem ali, ó A gente tá começando a arrumar o terreno pra fazer A calçadinha ao redor da casa Legal, né? Vamos dar uma olhadinha mais de perto Então, ó, o Jurendi tá sentando Piso normal, gente, com argamassa Tá certo que o nosso contrapiso ficou bonitinho Com a farofinha A gente tá botando os espaçadores E só pra vocês verem, né? A gente tá com o nosso radier pronto Então o que a gente tem aqui? A gente tem a forma, né? Que a gente usou Pra fazer o contrapiso, a gente tá tirando a forma do contrapiso e aqui ficou o um radier. Então vocês conseguem ver certinho aqui, ó. A forma perdida, né? Que ficou embutida na fundação e o nosso contrapiso de 3 centímetros que a gente usou pra nivelar, né? O chão todo da fundação. E aí, agora o nosso piso cerâmico. Daqui pra cima a gente vai começar a subir a nossa estrutura depois, começar a marcar as paredes, e vocês vão ver que legal fica. Então, essa aqui é a nossa área toda seca, né, da casa. E quem perguntou? Helena, não tem instalação, não tô vendo ponto de água, esgoto. O que, que a gente fez no projeto, né? Toda a área molhada tá aqui. A gente deixou aqui. E o que, que a gente vai fazer depois? A gente vai cavar, passar o esgoto bonitinho, né? Tá numa área menor, mais fácil de você controlar, pra tubulação não mexer. Então a gente não concretou ainda nessa área molhada. E a gente vai fazer ela mais baixa, né? Com um rebaixo de 3 centímetros Pra vocês terem uma noção Legal, né? Que tá ficando Curtiram? Isso é o nosso quarto dia de obra, tá? Pra vocês terem noção Quarto dia e a gente tá com quatro pessoas Um pedreiro e dois ajudantes Então, pessoal, espero que vocês estão, gostando, estejam gostando Esteja acompanhando, tá? Então vamos, vamos lá Primeiro dia a gente fez o quê? Limpou o terreno, nivelou ele todinho E fez essa marcação junto com as formas Segundo dia Concretagem do radier. Passamos o dia concretando o radier. Terceiro dia, passamos o dia fazendo contrapiso para nivelar tudo. E hoje, quarto dia, ui, vamos fazer assim: quarto dia, a gente está sentando o piso cerâmico e se preparando para fazer logo a calçadinha, né? Ter uma calçada ao redor da casa para trabalhar facilita muito. Tá? principalmente a parte de chapeamento e acabamento externo, colocação do telhado. Então se você tem ao redor da sua casa uma calçada já nivelada, bonitinha para você trabalhar, ajuda muito. Então por isso que a gente tá priorizando, né? Porque isso vai dar agilidade mais lá para frente. Beijinhos, espero que tenham gostado. Os comentários, dúvidas, deixa aqui embaixo. Curta ou se inscreva minha página, se quiser deixar, deixa o que quiser. Eu, e eu vou tirando todas as dúvidas de você e vamos acompanhar essa casa é pronta, né? Tchau, tchau.